é isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês aí como vocês utilizam a câmera zero sem o teclado numérico. Isso aí, pessoal, é muito bom. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Antes de iniciar o nosso vídeo, quero lembrar a você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, ative as notificações aí Aos novos inscritos também ative as, not as notificações é, Pessoal que está chegando agora no canal, sejam bem-vindos Se você caiu aqui de paraquedas, é um canal de simulação e tutorial para você Então pessoal, vamos lá A primeira coisa que você precisa fazer é ir na pasta documentos você procura a sua pastinha do Euro, pessoal, isso também serve para o ATS, viu? Então, Euro Truck, você vai em Profile. Importante lembrar é, que toda a pasta Profile ela tem uma data de modificação. Então, o seu perfil, se você tem um perfil, dois, três... Então olhem a data de modificação e a hora. No meu caso aqui, a última data que eu fiz foi hoje, né? dia 5, meio dia 43. Então eu vou entrar normalmente aqui, dou dois cliques. Eu vou vir aqui, ó, e CTRLs. Aí ele vai pedir para, como você deseja abrir esse arquivo, você desmarca essa caixinha aqui e vem com o um bloco de notas. Aqui, pessoal, é todos os controles do jogo que você usa tanto no volante quanto no teclado. Quando tem esse Joy aqui, é o volante. E quando tem algum teclado, ele vai aparecer aqui, ó, Keyboard, né? Então, é o teclado, no caso aqui é o Shift. Como a gente vai é, utilizar a câmera zero, então a gente vai dar um control F e vamos pesquisar num 8 então vamos lá num 8 se por um acaso essa caixinha tiver aqui acima marcada você dá um localizar ele vai estar dando erro né não é possível encontrar no 8 porque aqui está acima então o que que você vai fazer coloca abaixo e localizar ele localizou aqui pessoal ó. então isso aqui é a nossa câmera zero. Então, é o número 8, o número 5, o 4, o 6, o 9 e o 3. Então, você vai modificar aqui do 181 ao 186, ok? Só o um número. O que, que você vai fazer aqui? Você vai colocar a letra que você quiser, né? Isso aí, você que sabe, você que escolhe. Então, no meu caso aqui, eu vou é, utilizar a sequência do o número 8, a gente sabe que ele anda para frente, né? Então, eu vou colocar o W, aí você vem modificando, W, aqui no número 5, o 5 ele anda para trás, então você coloca aí o S, Aí depois vem o número 4. O 4 vai para esquerda, né? Então a gente vai coloca aí o número A, a letra A, né, no caso. E o número 6, ele vai para direita, né? Então a gente coloca aqui a letra D. Aí depois vem o número 9. O número 9, ele sobe a câmera 0. Então você coloca aí o E, e o número 3 você pode colocar aí, por exemplo, o, o C ou o X, eu vou colocar o X, e pronto. Feito isso, pessoal, feito tudo isso, você simplesmente vai em arquivo e salva. Salvou isso tudo aqui, você pode fechar o jogo, Fechar o jogo é, é foda, né? Você pode fechar a página, fecha isso aqui também, e aí você entra no jogo. Quando eu entrar no jogo, eu volto com vocês aí já filmando o teclado é, para vocês verem as nossas modificações. Importante lembrar o seguinte: anotem se vocês forem modificar, anotem para que vocês não esqueçam a sequência de letras que foram utilizadas, ok? pessoal pessoal, é, para você desativar a nuvem da Steam é muito simples Você vem aqui nessa caixinha né, que está aqui em cima, clica nela Aparece todo o seu perfil, né, como você faz no início Essa nuvem da Steam aqui, ela vai estar ativada, vai estar assim Se por um acaso estiver sem o vizinho aqui, é porque está desativada mas geralmente ela vai estar tá ativada. Então se ela está ativada, é, você desativa ela e dá um aplicar aqui. Eu não vou fazer isso porque a minha já está desativada. E quando você der um aplicar, ele vai voltar para a página inicial do jogo. Onde você pode aí continuar seu jogo. Importante lembrar que por que, que a gente tira isso é, da nuvem da Steam. Para você poder mexer no console para você mexer com cargas né se você quiser gerar alguma carga alguma coisa então você pode tirar isso aí é, da nuvem da Steam para ficar bem mais fácil o seu save é, na hora de você manusear então, pessoal como vocês podem ver eu já estou dentro do jogo né então é simples né como eu tenho a configuração de teclado junto com o volante então provavelmente vai dar algum, alguns errinhos aí para vocês Porém, é muito simples. Então, vamos lá. É... Quando eu coloco aqui o zero, ele vai para a câmera zero, né? Óbvio. Então, vou mostrar para vocês aí que o nosso W aqui, ele é, ó, tá aqui. Você vai para frente. A letra S, você vai para trás. O A... Você vai para o lado, o D você vai para o lado direito, né? O X você desce, ó. Quanto mais você desce, mais você vai descendo. E aí, pessoal, o E, ó, letra E, você sobe. Então é isso. Então, basicamente, esse é a nossa câmera zero fora do teclado numérico, então novamente A para o lado esquerdo, W para frente, o S para trás, o X desce, o D para o lado direito e o E sobe, então basicamente é isso. Ah, Gabriel, deixa eu voltar aqui na câmera 1 para vocês verem. É o seguinte: se eu clico, é, suponhamos, né, o meu aqui é o acelerador no teclado, é o W, ele vai acelerar, ó. Acelerou. O meu A no teclado é o freio de mão, então ele vai acionar, ó. Acionou. O S é o freio motor, né? Não dá para colocar aqui por conta que eu tô no volante. Mas se você quiser colocar aí, ó, pelo menos é, vamos colocar aqui uma marcha para ele andar. Então vamos tirar do freio do freio de mão, ó. Ele vai andar e o S ele vai funcionar. Ele só funciona em alguns casos, né? No caso tem que ter uma alta velocidade Mas no meu caso aqui é o freio de mão O E é o freio Não sei se dá para vocês olharem aí Mas ele é o freio Ó, Olhando pela, por trás aí do, do caminhão O E aqui é o freio Acelera O E freia O A o A que mexe com o freio é, motor. O X não tem muita utilidade, pessoal. O X não tem muita utilidade. O D também, para mim, não tem. E é isso. Então, basicamente, a câmera zero é, não está mais no teclado numérico. Está no teclado normal do, do jogo. É, no teclado né, normal que a gente fala. Então, é só você aí configurar a sua câmera. Pessoal, espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito legal aí a presença de cada um. Deixa o like aí para ajudar. Se você gostou, se você tiver dúvida, coloca nos comentários aí para que a gente possa tirar suas dúvidas. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.